Repete, Volta para a introdução, volta cantando de novo, né? Nós estamos... tá? tão cedentes de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, tá? Agora.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 Ar. Vamos pegar essa parte, ó. Fá, Fá, Sol, Lá menor, tá? Então vem em Sem, ar, beleza? O meu coração vai ser meu Co, Lá menor, Sol com Si, Dó, Fá, Sol, tá? É, é um pouquinho de acorde aí, mas vocês vão pegar, ó. Então vem em sem de a meu coração são é teu altar Ok aí a outra parte a mesma ideia é para tempos tá quero ouvir o som do céu ok tu a Glória com tem lá, tô falando bem pausado para você ver onde estão os acordes nos tempos. Mais uma vez, ó, quero ouvir o som do céu, beleza? Tu a glória e eu me perdi, meu coração ao é teu altar. Vambora, segue, segue o vídeo.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 Quinta vez agora. Vai mudar pouquinho a coisa. Ó. Te damos honra. Fá. Te damos glória. Rec Fá sustenido. Teu é o poder. do Sol. para sempre amém. Aí termina no Sol. Tá? Chegou nessa parte, você vai fazer o um, então vem incendiar. né? Então vem incendiar. Meu coração é teu altar.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 Vamos pegar essa parte, então. Ó. Deu engasgado em algum lugar, hein, mas ignora. Vamos lá. Ele, Ré menor, é... E olha só, hein, que vai entrar um... Não, deixa assim nesse tom. Vamos lá. Ó. Ele é o um Senhor. tá? Um ré menor, Dó, Sol com Si. Para virar Sol, tá? De novo, ó. E, ele é... O Senhor. Beleza. Vai vir pra Dó, tá? A é, verdade, sua verdade. Dó com Mi vai sempre reinar Lá menor e depois Lá com sétima. Mas vai fazer, ó. Tá? Dá pra fazer também aqui, ó. Pode ser até aqui, ó. Tira esse Sol, ó. Então. Tá.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 Seu Santo Nome. Deixei passar alguma coisa aí, mas já vou passar para vocês. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. É o finalzinho aqui? Mais duas vezes. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E para finalizar, Ele exaltado, o Rei